Olá pessoal do canal Mundo Musical Eu quero primeiramente contar uma história para vocês De uma música que não deu tempo de Milionário e José Rico gravarem É uma música de minha autoria Ela se chama O Homem Preferido Essa música foi gravada há uns 20 anos atrás Por uma dupla daqui, daqui não né, de Brasília eu estou em Palmas aqui. Então, é que eu esqueci o nome da dupla. Mas tem que ter muito tempo. Estou ficando velho. <risos> Bom, aí, então essa dupla gravou em São Paulo, no estúdio Gravodisc. Onde, na época, Milhares da gravava lá. Os seus discos. Então, se passaram muitos anos e... Quando o Mil Milionário Mil Zé Rico foi lá no gravodisc, alguns anos atrás, é, o diretor lá, o produtor, não sei quem foi, não sei o nome da pessoa, mostra, só sei que me relataram isso, mostraram para o Milionário Zé Rico e falaram assim, olha, essa música aqui é muito boa, se parece muito com vocês, querem ouvir? Pro queremos. Aí ele mostrou para ele a música, o homem preferido. Nossa, disseram eles lá que gostaram demais da música. Não, nós vamos gravar essa música aí não vamos gravar, não vamos gravar e tal, e não me acharam, né, e na época eu morava em Brasília, mas eu sempre fui um compositor assim, sabe, porque eu gosto de compor música e tal, mas eu não sou daqueles compositor profissional, entendeu, eu componho e vou dando as músicas para os cantores gravarem, né, tenho vários aí cantores que já gravaram músicas minhas, eu não vivo disso, né, então por isso eu não, né, bom... Então me procuraram através do Vigberto Artus, don da radioatividade, em Brasília. Mas não me encontraram. Eu, naquela época, eu lembro, eu viajava muito. E não me encontraram, nunca... Naquela época não tinha celular, não tinha zap, não tinha nada dessas coisas. Eu acho que já tinha celular, assim. Bom, o resultado é que não me encontraram. E aí... Eu tava com muitas músicas, falei, gente, eu acho que eu vou em São Paulo distribuir um bocado dessas músicas, quem sabe alguém grava lá. Aí eu fui lá distribuindo, cada, cada escritório que eu ia de cantores, vários cantores profissionais, eu deixava meu CDzinho, ó, oh, tá aqui tudo música e tal, músicas inéditas e tal. Aí eu tava ali num barzinho tomando uma Coca-Cola, ali na Praça Duque de Caxias, e quem eu vejo, tem um hotel bem em frente, não sei o nome do hotel, e chega um avão, aí sai de lá Milionário Zé Rico. Aí eu fui lá ao encontro deles e conversei com o empresário dele e tal. fica o seu nome é Horácio Moura? Falei, só eu mesmo. Rapaz, nós estamos te procurando aqui para gravar uma música sua. É uma que fala assim, negócio de um homem. Falei, o homem preferido? Falei, é essa mesmo. E tal, aí o, o, o Zé Rico e o Milionário falaram assim, ó. Dá para você... Você tem um CD dela gravado? Falei assim, olha, no momento eu não tenho não, mas eu tá no pendrive, eu posso fazer um CD e arrumar. Falei assim, olha, nós estamos de saída. Falei o seguinte, o milionário disse para mim, é sete horas da noite, eu volto aqui e pego o CD com você. Tá ok, Horácio? Falei, tá ok. Aí fui lá, fiz o um CDzinho com a música, né? Arrumadinha, gravada por essa dupla daqui de... daqui não, lá de Brasília muito bem gravado por sinal, não sei porque que não fez sucesso, porque a música é boa, né, disseram que é muito boa, e a dupla também era muito boa, mas não fez sucesso, né, isso aí varia, né, não sabe o que que aconteceu. Bom, aí eu pensei, ah, vem nada, né, vem nada, esses caras são cheios de compositor profissionais, ele vai querer minha música, vieram, vieram, e o milionário, e aí acho tudo bem? Eu falei, beleza, fui lá entreguei pra ele e tal, pô, muito obrigado, a gente vai gravar com certeza, viu, não sei se vai ser no próximo disco agora, mas vai gravar, essa música nós vamos gravar, porque eu, e aí se passaram um ano, dois anos, três anos e não gravaram, aí eu liguei, liguei lá pro produtor de Milagre Zé Rico, ele falou assim, olha assim, não gravaram porque tem umas prioridades, sabe, umas, umas músicas aqui que não pode deixar de colocar e tal, mas disse que vai gravar agora, aí tá bom, é, beleza, bom, e aí pessoal, como todos vocês já sabem, né, aconteceu, né, o inesperado, né, o falecimento, nosso grande cantor, né, o José Rico, foi uma perca muito grande. Eu fiquei assim, sinceramente, pelo menos o pessoal da música sertaneja ficou acabado. E eu lamento muito, não por não ter gravado minha música, não tem nada a ver isso aí, mas eu lamento demais da conta, até hoje, quando eu escuto alguma música assim do melhor José Rico, né, que para mim, para mim, é a melhor dupla sertaneja do Brasil. Sem sombra de dúvida nenhuma. É igual Pelé na bola, Melhores Zé Rico na canção Música Sertaneja, que é o meu gosto, né? Também gosto da popular, Roberto Carlos e tal, mas eu gosto mais da música sertaneja. Então foi uma perca irreparável. Mas a vida continua, né, pessoal? Então eu vou mostrar pra vocês essa música que não deu tempo de Milionários Zé Rico gravar, certo? Ela chama O Homem Preferido, de autoria de Horácio Moura. Queria ser aquela água que molha teu corpo Queria ser aquela brisa beijando seu rosto Queria ser o seu caminho, seu destino, seu amor Queria ser em sua vida O céu, a terra e o mar Quisera tanto ser O seu homem preferido E não ser este bandido tentando.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 Beijando seu rosto Queria ser o seu caminho Teu destino, teu andar Queria ser em sua vida O céu, a terra e o mar era tanto ser o seu homem preferido e não ser este bandido. Paixão que não tem cura E assim eu sei te amar Um abraço pessoal